E aí seus vidinhos tudo beleza? Todo mundo bem? Bem graças a Deus? Também estou bem graças a Deus Estou aqui para mostrar mais um vídeo para vocês aí no nosso canal hein? Sejam todos muito bem vindos Estou bolando, estou bolando não né Já bolei um novo amortecedor de capu mais discreto, só precisa fazer dois furinhos no carro para quem não gosta de fazer furo no carro, não posso fazer muita coisa, mas ficou bem mais discretinho, mais bonitinho, não precisa para quem assistiu o primeiro vídeo lá de amortecedor do capô, não precisa mais fazer aquela rosca aqui no braço aqui, ó, não precisa mais, tá? E ó como que é a chapinha, ó. A chapinha agora é assim, ó, tá vendo? Ela não aparece os parafusos, ó Ela fica lisinha aqui, ó E aqui é onde vai o amortecedor Aqui vai o parafuso Mas nas costas dela também não aparece, ó, tá vendo? O que, que eu fiz aqui? Ó, primeiramente Eu fiz um molde, né, num papelãozinho Furei aqui, ó que no caso Ó Tá vendo o moldezinho? Eu fiz um furo aqui Deixa eu ficar aqui atrás pra mostrar melhor Fiz um furo aqui E um furo aqui Aí coloquei o parafusinho aqui ó. É um M6 E aqui eu soldei Aqui também, aqui a mesma coisa Aqui é um M8 Soldei também, ó, tá vendo? Dei acabamento Ficou sem, sem marca de De parafuso, sem nada solda, Fica liso Certo? Aí com esse mesmo molde O que que eu vou fazer? Deixa eu reposicionar a câmera aqui pra vocês verem Ó Com esse mesmo molde Eu vou marcar Na verdade eu já marquei, ó Vem aqui, ó Faça a marcação Pra poder furar aqui, tá? Deixa eu mostrar agora do outro lado como ficou Ó oh, Essa parte Ó, oh, tá vendo ó Fica assim ó oh, Bem discretinho ó oh. Não fica os parafusão aparecendo E é isso Aí na parte de cima Na parte de cima O cofre tá coberto assim Porque eu não quero estragar a surpresa tá Ó oh, Nessa parte aqui No vídeo anterior No primeiro vídeo eu falava pra vocês furar aqui e fazer uma rosca. Aí o que, que eu fiz? Fiz um outro molde, ó. Pra quê? Pra não precisar fazer esse furo, essa rosca. No caso, quem não tem a, a ferramenta, isso aqui não tem adaptação, ó. Aí fiz essa chapinha, ó. Atrás aqui não tem acabamento, porque não, não vai aparecer, tá? Mesmo esquema, soldei aqui. Aqui é um furo é, 9 mm que ele vai ser parafusado lá. E aí é isso. Agora o que que eu vou fazer para vocês, para quem quiser fazer, vou passar as medidas, ó. Isso aqui tem 9 cm,2, ó. 0 ,4, 3,4. De largura aqui, ó, 2 cm tá? Aí esse abaloadinho, ó, ele tá começando em 4, 4 cm Certo? Que é a medida que eu cheguei aqui para ele não pegar no capô. Tem pessoas que usa esse parafuso aqui, ó, como para não precisar furar, certo? Usa esse parafuso, tem alguns vídeos aí, inclusive no canal do D2 William, quem quiser ver, ele ensina a fazer usando esse parafuso como base. Ó, que daí não precisa dessa chapinha. Tá? Não precisa dessa chapinha aqui, ó. Só que no caso desse carro, ele é um Voyage 88. Não tem como fazer desse jeito aqui. Porque ele tem essa orelha aqui do capô. Nos 90 para cima, não tem essa... Essa dobra aqui ó, aí dá pra fazer Porque na hora que fecha o capô aqui ó, Ele pega no amortecedor Tá certo? Aí agora Só marquei aqui Vou furar aqui E ali em cima Deixa eu mudar a câmera de lugar É bem simples de fazer ó. Aqui em cima É só pegar Essa chapinha e parafusar aqui, ó Não desmonta nada aqui, tá? Aqui não solta nada Não solta, não, não pode soltar Ó Bota aqui E parafusa Coloca outra porquinha ali por cima Já era Vou furar aqui Vou furar ali Agora Já ensinei como é que marca, tudo certinho Vou furar ali e vou... Ah, esqueci de dar a medida dessa chapinha aqui, né? Ó. Essa chapinha que aqui, aqui vai ali, ó. Que aqui, aqui vai ali, ó. Ela tem e centímetros por 2 centímetros. Essa orelha aqui, ó, tem 3 centímetros. Aqui, ó. 2 centímetros. E do centro do parafuso até embaixo tem 3 centímetros. E essa foi a medida que eu cheguei pra não, não peguem nada. Nada, nada, nada, nada. Fechou? Olha aí, montadinho, como é que fica, ó. Só pra vocês verem, ó. Super discretinho, ó. Deixa eu já pegar essa medida aqui pra vocês. A distância que ficou dali, ó. Daqui do, da, da, da ponta da, da torre Até aqui, ó Dois centímetros e meio Tá vendo? Ó E aqui, ó Ó como ficou E a chapinha já dá um acabamento aqui, ó Tá vendo, ó? Como é que fica bonitinho? Dá esse acabamentinho Tal Ó Esse amortecedorzinho É original de porta-mala Eu puli ele E deu uma demão de verniz fiz um teste para ver quanto tempo vai durar. Entendeu? Olha aí. Chamezinho. Hã? Então vamos ficando por aqui mais um vídeo. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Espero que vocês façam no carro de vocês. Caso vocês queiram, me chamem lá no meu Instagram, Bidu Garagem, que eu tenho essas pecinhas para vender. Fechou? Esse kitzinho de chapinha, você já vai prontinho, polidinho, bonitinho, do jeitinho que vocês quiserem. Tá bom? É nóis aí. Um abraço.